Bom, fala galera, eu sou o meu mais vídeo e hoje eu vou ensinar como desenhar o X. Bora começar? Então bora é... então primeiro vocês vão fazer isso aqui ó Isso aí, não tô filmando direito Agora vocês vão... vocês vão passar aí embaixo Vão fazer meio que um redondo Só que não redondo é assim e você vai fazer a orelha desse jeito. Do cabelo, você vai fazer. Você vai puxar assim e assim. Depois você vai puxar mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um, mais um, mais um e. Mais... Mais... E agora você vai fazer meio que um cabelinho mais separado em cima. Assim. E assim. duas ondas. E daí você vai fazer assim, que é a, a árvore na cabeça dele. É bem fácil de fazer. Você vai fazendo assim. E daí você coloca um pontinho. E daí você vai fazer isso daí. Que é um negócio pra prender o cabelo? Você pinta, é um laço, não, não laço não, um negócio de prender o cabelo. Você faz isso que é a dredge dele, dele, faz assim, mais um assim, assim, assim, assim. e assim. Bom, você terminou. Agora você vai fazer a sobrancelha. Você só faz isso um no mãozinho. Vou fazer aqui um pouquinho também, daí você vai fazer o olho, você faz redondo, sim. e daí você corta assim no meio, que é a pálpebra, daí você vai escrever bad vibes na pálpebra. Deve fez a boa, você vai fazer a boca. Agora você vai fazer um coração e vai quebrar no meio. <risos> e agora você vai escrever não B, embaixo do olho. Escreveu? Agora você está costumando Você vai fazer uns dois sinais. e bom nariz. E um bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como é que você tem? eu sei muito quieto mas esse vídeo foi meio que um tutorial entre aspas de como desenhar ele bom é e esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostando tchau